Tudo bem! Eita. Que bom, obrigada pelo convite Obrigada a você por ter aceitado Trouxe o sacola do supermercado hein? Maria Cândida Jornalista, apresentadora de TV Mãe e dançarina de hip hop Curiosidades da vida e dos mais de 20 anos de carreira Que ela mostra agora pra gente Direto do fundo do baú Olá, gente! Estamos de volta com a segunda parte da entrevista com a Maria Cândida, aqui no fundo do baú. Para quem não assistiu, na terça-feira foi a primeira parte. A Maria Cândida mostrou coisas muito legais da vida profissional dela, como jornalista, repórter... Eu já contei histórias de nós duas ó, de muito Muitos tempo atrás. Anos. Então você tem que ir lá no programa de terça-feira, se você ainda não viu, para conferir. E já sabe, né? Tô esperando que você se inscreva, que você compartilhe com seus amigos, com a família. Passa para todo mundo, se você gostou do vídeo, para dar aquela força aqui pra gente, né? Precisamos é. subir. Aperta a notificação, quando tiver um vídeo novo, você vai ficar sabendo, vai ser comunicado e pode assistir. E que mais? curta, compartilhe, aperta a notificação. É isso. Enfim, faz tudo que você sabe que você tem que fazer aí. E assista, evitar. né? E assista. <risos> mas essa é a primeira parte, espero que você goste. Ah, lembrei. Quero que as pessoas mandem comentários também. Essa aqui é a Madonna, mas não é pra ficar aqui, não. Mandar comentários, o que, que vocês estão achando do programa, se vocês gostam ou não, se vocês têm alguma ideia, porque o público tem muita ideia bacana pra dar pra gente e é muito bem-vinda. Qualquer ideia que você tiver vai ser muito bem-vinda. Eu vou ler pessoalmente e vou te responder, tá bom? Então vamos, vamos lá, lá pra segunda parte do fundo do baú. Essa aqui nem coube no baú, né? Então eu vou começar por é, Ela, ela Trouxe troux... troux um quadro. O <risos> que, que é? Bee Gees? É... acho que todo mundo conhece. Conhece aqui... mais novinho, só é uma banda dos anos 70, né? É um disco, né? Um ah, vinil, é um, um LP. Di... É um LP, exatamente. Na época da minha mãe, ela, que assim, a mãe gostava de Gees e tal, ela curtia e ela tinha esse disco. Aí um dia me falaram assim, ah, você vai entrevistar os diz eu falei, meu Deus, eu não tô acreditando, preciso levar alguma coisa que signifique Bacana. bastante, né, além das camisetas do Brasil, que eu sempre levo as camisetas do Brasil, que eles adoraram. Mas daí eu levei esse vinil e falei pra eles autografarem e falei que quando eu tava na barriga da minha mãe, ela tinha esse, esse disco. Então, eles falavam assim, não, a gente não tá acreditando que você trouxe esse menino aqui, né, legal. pra gente. E aí eu falei assim, eu isso gostei hein? isso é foi em Miami, Unidos, né? aí ah, a entrevista. Aí eu gostei tanto, achei tão legal, eles autografaram, até ficou, assim, saiu um pouco a caneta, mas todos eles autografaram, todos eram vivos e tal. É, aí eu eu, quadrar. Eu, quadrar. Aí eu falei assim, ah, isso é muito significativo pra mim. E eu amei, assim, Ritmo, foi muito é legal. legal. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal, olha, vamos ver se não tá dando reflexo. Você já entrevistou muita gente fora do Brasil, né, Maria Cândida? Você, você era muito especializada assim, em coisa de cinema. Sim. Mas não só. Música também, a é. gente tá vendo aqui. Mais música e mais cinema do que música, mas também música, né? Be diz assim, eu entrevistei Bidis, Tina Tanner, né? ah. entrevistei Phil Collins. Ah. É... De músico, acho que basicamente esses. Mas de atores, eu entrevistei muitos deles. Né? Tom Hanks, Brad Pitt, é, Richard Gere, que tal Keanu Reeves. Brad, Brad Pitt é lindo. Pessoalmente é lindo, mas ainda. E simpático. Ai, gente, não. Sabe é. que quando eu entrei na sala, aí falaram que eu era do Brasil, ele começou a cantar uma música. Aí eu falei assim, eu não tô acreditando que o Brad Pitt está cantando aqui, né? Ele tava cantando a música, sabe o um filme do Almodóvar, que tem uma música do Caetano? Acho que é Fale Com Ela, não não sei se é Fale Com Ela. É um, é um filme do Almodóvar, ah, que tem uma música cara, o Caetano, que o Caetano canta. Ah. E ele tava cantando. eu falei, ai ah, meu Deus do céu, eu não tô acreditando Nossa. nisso. Aí eu falei assim, ai ah, Brad, né? eu falei assim, ah, será que você podia, a gente começou a gravar, eu falei, será que você podia cantar de novo, aquelas entrevistadoras? Será que você podia cantar de novo um pouquinho e tal? Ele falou assim: não, o Brad não canta em frente às câmeras. Eu falei assim, ah, então tá bom, tem. <risos> <risos> você pode tudo! Você pode tudo. Ele tinha 40 e poucos nossa, anos, nossa. Nossa. um auge. Assim, né? o auge dele, da boniteza. O que eu gosto dele é que, além de ele ser bonito, ele é produtor, sim, ator, assim, evoluiu muito como sim, ator. envolveu em muitas sim, causas. Exatamente. Né? Importantes, né? Principalmente depois da Angelina Janet, é, né? É. Então, agora eu não sei como que ele vai ficar, mas ele é uma pessoa que assim, evoluiu bastante. Até em Hollywood todo mundo fala, depois da Angelina, ele é um, antes da Angelina é outro. né é. Eu gente, peguei. Mas o BG's é é demais, sensacional. né? Porque assim, qualquer festinha que a gente vai, você é ouve não? os Bidis Gees. Sim. Até né? é... vai cantar, né? Tem na live, é. mas eu não vou cantar. Ainda mais é, o não, agudo do do Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá. Só eles faziam, <risos> né? Só eles. Gente, mas que demais, essa coisa das entrevistas é muito bacana, né, você adora isso, né? Adoro porque assim, eu sou muito simples, então eu me dou bem assim, eu, eu trato todo mundo numa boa, entendeu? Então eu não tenho essa coisa de ser fã e tal, entendi. O Richard Gere... Uma Nossa, vez. Richard Guia também Nossa, Richard Guia é a coisa mais linda do mundo Aí eu comecei a falar com ele De cuidar das causas sociais De tudo que ele fazia e tal Aí uma hora ele falou assim, ah, você é brasileira Assim, pegou na minha mão? Eu falei, não tô acreditando que o Richard Guia tá pegando na minha mão No seu jeito, né Eu falei assim, ah Aí tá então, falei, ah, que boba, né? Não, e é muito bacana é, criar essa relação, porque essas entrevistas, elas são assim, cada um tem 15 minutos, 20 minutos, 8 minutos, faria é, até 10, 5 minutos. É, então você entra numa sala que já tá toda preparada, o ator, atriz, enfim, já tá sentado no lugar dele, é. o teu lugar já tá, já tá ali colocado direitinho, e você tem que mandar bala, quer dizer, e ter essa personalidade, essa coisa do jeito brasileiro e tal, você Quebra um pouco o gelo, que já vieram 10, 15 antes de você. Então é. eles já, tão, já, já não aguentam mais. Eu já peguei o Keanu Reeves, por exemplo, em três situações diferentes. Uma ele foi super legal na Austrália, no Matrix. outra Em outro Matrix em Los Angeles, ele também foi, foi bacana. E outro no Constantine, com um o filme que ele fez, ele tava assim, ó, ele parado. Eu falei assim: esse cara tá drogado, não é possível. Ele tava parado, assim. E eu, daí eu virei e falei assim: que é o seguinte, você quer parar a entrevista? Porque não tá. Não tá... Você falou. E, eu falei. É porque eu sou muito simples. Isso que eu te falei, Lô. Eu sou muito simples. É. Eu falo mesmo. Eu é. falei, você que para a entrevista, a gente não tá rendendo. Ele, não, não, vamos continuar. Ah. Daí ele continuou, aí depois de duas perguntas ele voltou àquele estado dele. Eu, aí, aí eu não entendi nada. Eu falei assim, o cara, uma vez ele é super legal, outra Mas vez ele. É. devia estar tá meio, né? Acho que ele tem problemas assim com isso, né? Mas bom, isso é um problema dele. É, né? Mas eu sou eu, vou dizer que eu nem conheço. <risos> nunca vi. Né? <risos> não tive essa sorte. Vamos pro baú. Vamos. O que, que você quer pegar? Ah, a gente pode pegar esse daqui que é um autógrafo do George Lucas também, que eu fui falando, é no Rancho Skywalker. O é... que, que é isso Rancho Skywalker? Onde que ele fez todas as Star Wars, tá as naves, tudo fica lá. Onde fica o escritório dele, em São Francisco, é perto de São Francisco. Tem é um as rancho, rancho tem, tudo tem as naves e tal. Agora, o mais interessante é que eu fui de salto alto. Né? O rancho. É, pro rancho, o rancho fundo. <risos> eu fui de salto alto, aí tinha que andar e mostrar as naves e tal. Aí eu fiz uma palhaçada com o salto alto que eu tava, né? Que eu falei, meu Deus do céu. Só mas, na grama. Assim, só de ter a oportunidade de estar tá na frente do Jorge Lucas... Nossa. Que é um mega né, diretor, produtor. Ah, esse filme sempre. é um clássico do cinema. É. Pra sempre, né? Pra sempre. Pra sempre. E assim, e poder conhecer o lugar onde é. ele trabalha e tal. Então, esse foi um livro de que Maria, ideia. É. E essa aqui é a assinatura dele. É. Que então... Não dá nem pra, pra identificar, né? Mas enfim. Tá, ah, mas eu identifico. Ah, claro, claro, que claro. Dele. <risos> Assim, que os amantes bacana. do Star Wars sempre ficam loucos. Assim, Você é? Você adora? Assim, eu, eu gosto, tá. Não sou amante, no, tá. mas sou amante do cinema, Sim. E, e, e é o clássico do cinema. e, é, né? e ele é um diretor é. É, que também quantos Oscars, né, esse cara é. já já ganhou, enfim, maravilhoso. nossa, que bacana, que recolhação é. legal. ai, ah, adorei. ótimo, <risos> nosso fundo do baú. que mais? ah, tem um livro. é, esse é meu livro. Que... Mulheres que brilham. É. Histórias inspiradoras de 50 mulheres que fazem a diferença. Então, foi um, um período muito interessante pra mim, ah, porque eu passei quatro a... meses viajando. É, essa foto foi o marido da Cris Flores que fez. Ah, é, né? que legal. Eu falei, você caprichou nessa foto, né? Eu tenho que fazer é, jus. É. Ah. Tem que fazer jus a foto, porque eu chego, a foto tá tão bonita que. <risos> Na verdade, eu tenho que estar tá sempre pra é, exatamente. É? Então, assim, <risos> eu fiz essa viagem. E aqui é complemento, ó, esses dois objetos eles são um complemento Porque aqui tem a caixa de DVD com todas as entrevistas das 144 mulheres Nossa. É, Foram 144 durante 4 meses, 3 mulheres por dia, 2 horas com cada mulher Assim, por vários locais do mundo né? Então eu fui para a África do Sul, para as Filipinas, Vietnã, Tailândia, Finlândia, Lituânia, Holanda, França, Peru, México, Estados Unidos foi uma experiência fantástica que assim, maravilha. conversar com as mulheres, é. E cada uma com uma experiência diferente, cada uma com uma idade diferente, com uma profissão diferente. Então assim, eu chorava de manhã, a tarde eu ria, à noite. Mas qual é a intenção? Qual foi a intenção da série A gente mostrar a nova mulher, a gente mostrar a nova mulher, a mulher hoje, né? Como que a mulher lida com com a vida dela, com com a vida dela em casa, com a vida dela profissional, nos, diferentes, a, com, países nos diferentes, diferentes países, realidades. com as culturas diferentes. Então mostrar esse novo lado, esse empoderamento feminino. Isso foi em, nove... é, em 2009. Já 2000 É, é 2009, tá, né? Então estava se falando de empoderamento feminino, mas não era assim, agora esse boom de empoderamento Sim. feminino, né? É, então foi importante, eu... eu Daquilo que até... você fez, fez aqui, aqui. das entrevistas, você fez, e teve um programa também, né? Não, cara, o é programa esse, tá aqui. Mas aqui tá com todas as entrevistas, Todos os o entrevista. programa não O foi. programa tinha todas as entrevistas, todas as entrevistas, todas todas entrevistas, as entrevistas. Que, que legal. Cada semana eram 12 entrevistas diferentes. Que bacana. Só que o livro, ele tem mais conteúdo, né? Você tem, porque quando você faz uma entrevista de duas horas, você sabe, é, e você tira três minutos pra TV, Nossa. né? Ai. É, é a muito quer, A gente quer se matar nessas horas, tá Pensar É, é muita coisa legal. Então... Nada que ter como... o seu próprio canal no YouTube, você deixa eles falar quando, quando você quiser. É. No livro, eu fiquei um ano escrevendo. Então eu voltei a falar com essas mulheres, ouvi todas as entrevistas de, é, de novo. É, e tem várias, não tem muitas brasileiras aí. Ah. Tem umas quatro brasileiras aí. Mas é, a maioria... Porque eu tinha um projeto de fazer com mulheres brasileiras, que ainda pode ser que, ah, que aconteça que também. É. E esse aqui foi o, seu, é o primeiro livro que você tem? É o primeiro livro, é o primeiro publicado. E vamos ver, né? Vamos ver mais aí. Eu, eu adoro escrever, é né? gostoso. Mas é mais isso, né? Você pode transformar um projeto em, em multimídia Então, eu me eu, né? eu considero uma escritora uma repórter, né? Assim, então eu, eu faço um projeto e consigo escrever. um livro-reportagem, Sim. Sim, Não um livro que você, é uma escritora, vai escrever. Uh -huh. Eu não tenho a mínima habilidade para isso. Uh -huh. né? uh -huh. Não nasci com isso. Esse... Como assim? Não, história, não, não. Ih, não, é. não. É, a gente mais é, é, é mais dos no... fatos, é, Do espaço, né? é Jornalista é mais dos fatos, é, é outra é, coisa. Muito. Agora esse você nunca vai, vai descobrir. Nunca. Showtime at the Apollo. By Ted Fox. Apolo é o Apolo Theater, é, que Apollo fica Theater. em Nova York, é. foi onde Michael Jackson começou. Quem mais? Um monte de gente. Ah, um nem de sei gente, quem, mas um monte é. de gente. É, é a música negra, negra, né? Isso. Eu já fui lá é demais. Então, agora eu trouxe esse livro para mostrar, tá para contar a história seguinte. É, eu fui. Tem uma noite que chama Noite dos Amadores. Ah. Na ah, quarta-feira tá. ainda tem isso. É toda quarta-feira. Eu nunca fui, pena, ah, pena. né? Aí eu fui nessa noite dos amadores e em um determinado momento, é, eles chamaram assim, ah, quem é voluntário pra dançar? Aí eu falei assim, ai meu Deus, quem? quem? Aí eu falei, eu, e me chamaram pra dançar. E você acredita que eu ganhei o um concurso de dança eu lá? Acredito. Acredite, se quiser. Shua. Ganhei, ganhei de umas sete pessoas que estavam lá, aí eles tocavam um piano lá, um meio, é, um meio soul, hip-hop, ah. é, black music e tal, eu danci porque eu adoro fazer hip-hop. Eu trouxe esse livro pra te contar que eu adoro dançar e que eu adoro hip-hop. E então foi um momento ímpar meu da minha vida. Meu Deus do céu! <risos> Aí o pessoal aplaudiu e foi uma sensacional. Eu falei, meu Deus, eu não tô acreditando que eu ganhei o um concurso de dança no Apollo Kidder. Mas era uma coisa de amadores, né? É. Não era? Gente, que demais, é, Então Quem diria? Maria Cândida dançarina no dançarina. atolo ganhando concurso, ganhou o quê? nada não, só da palmas, palmas. <risos> tá ótimo. Mas, só palmas. mas daí tá eu, eu fui ao banheiro depois e tal daí os caras lá eles né você dançou muito bem então eu ah obrigada e, e minha filha adora dançar também que legal é adora você faz atividade assim de faz dançar, eu faço ah, hoje... hip hop ah. é... eu faço um pouco de musculação ah. porque precisa né claro. e faço aula de hip hop eu ah, adoro mas adoro eu não dançar. sou a melhor da turma eu sou uma das piores da turma porque mais eu mais sou a bom. única que ganhou o concurso é. na Theater, tá? É, porque assim, é que é a nossa giga, né brasileira, é. a gente consegue... É. E aí ganhei. Nossa, muito bacana, muito bacana. Isso aqui então você comprou para ter uma recordação ter uma recordação momento. é Que demais, que demais. Adorei, olha, quem diria, tá vendo? Eu falo que nesse baú aqui a gente descobre coisas <risos> que a gente nunca imaginou das pessoas. Eu também tenho uma passagem de dançarina que na Record tava fazendo um programa do Márcio Garcia, um programa beneficente, eu não sei pra que, que era direito, aí eles falavam que cada um escolhe alguma coisa pra fazer. Aí eu escolhi ah, um, talento. um talento, aí eu escolhi dançar de Madonna. Ah, aí ah, eu dancei fome. Nossa, ah, <risos> essa Descei, Aí foi, foi, foi... Ah, tem acho que no YouTube Ai, ah, que é. legal. É, acho, acho que foi no YouTube, é. É, foi o cover da Madonna, o cara que era cover da Madonna, ele foi me ensinar Vogue. Então eu fazia, a gente treinava Sim, né? e fizeram a roupa pra mim e tal. Nossa, você se achou, é, né? Cara? Aí o, o <risos> Master, não, eles me carregaram e tal, eu me achei. Aí é o Master falou assim, meu, eu nunca vi você desse jeito, né? de shots e tal. Porque geralmente a gente não anda assim, né? Mas eu incorporei a Madonna porque eu amo Madonna. você tem uma cachorra que chama Madonna eu, eu amo Madonna eu quando tinha 15 anos de idade ia no Rose Bombom que era uma boate super boate nem sei se chama assim mas... dançeteria é, é, super bacana aqui de São Paulo e eu colocava as luvas é, de renda a, aquele sabe aquele negócio do cabelo sim, like, o vanging, assim o vandy assim amarrava, é, né? amarrava. É. E ia com roupinha tipo Madonna. Amava. Ai, Amava, gente. Né? Nós, nós vamos fazer uma apresentação juntas um dia. Ou pelo menos vamos ficar numa festa ouvindo e dançando Madonna. Madonna? Depois. Não muito Madonna, Madonna. Muito Madonna. Muito tem. Bom. Gente, adorei. Adorei ai, era primeira conhecer suas histórias. Seu lado dançarina maravilhoso, que eu nunca imaginei. Vamos fazer aula junto. Vou lá um dia. Ah, vai vamos fazer. gravar um show aula de hip hop é. com a Maria Cândida? Já ai não, ai não gravar não. Porque eu ainda não sou uma. <risos> eu, eu, eu ganhei o um concurso, mas não. não Sou boa, né? Sou, sou médias. Média. Adorei, querida. Obrigada. Muito obrigada. obrigada pela amizade de tantos anos, é uma pessoa incrível, gente boa demais, sempre animada desse jeito, esforçada, batalhadora, ah, que merece, obrigada, merece tudo de bom na vida. Nem preciso falar de você, ah, né? não, não precisa falar. Coisa. Gente, obrigada a vocês também pela companhia. Já sabe aí que eu quero que você se inscreva, que você curta, que você compartilhe, que você comente também. É muito importante pra gente ter um retorno, um retorno. seu. E a gente se encontra na semana que vem com mais um. Fundo do baú. Até lá. Beijo! Ó oh, Maria Cândida, hum. isso aqui é uma foto instantânea, mais conhecida por Polaroid, e que eu, todo fim de entrevista, eu faço uma, uma foto. Um selfie. Um selfie ah. com o Polaroid. Que é Algo que, já que a gente fala em recordações... Ah, que bom! Que eu espero que você guarde também como uma recordação de um bom momento Ai, da sua contar. vida. O meu claro. certamente foi. Ainda. Obrigada, querida. Ainda. Tudo de bom. Obrigada a você. Vamos esperar Vamos agora esperar aparecer. Agora. Porque é old fashion isso aqui. É, né? é. é um tempo que tinha que ter paciência, é. nada é instantâneo, né? mas enfim, é muito bacana. Espero que você goste, querida. Ai, claro, eu adorei. Um beijo! beijo porque ela não vai ficar pronta tão cedo. E aí tem o um detalhezinho do meu nome, Mila Cristi, Vita, campeã de ginástica olímpica estadual. Ah, aqui estão as, as provas. As, as provas. Tem um monte de timidade, oh, gente.